você quer fazer sua carreira internacional, mas não sabe por onde começar, gente, fica comigo, porque hoje eu vou te dar algumas dicas de como você dar início a esse processo. Eu sou a Ieda Favo, se você é novo por aqui, se inscreva para receber vídeos parecidos com esses e acenda esse sininho, tá ok? Vem comigo! Ah, galera, eu tenho 5 dicas pra dar pra vocês E na realidade eu tenho mais de 5 dicas Mas no momento serão só 5 Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E vai ficar também um pouquinho mais difícil pra você lembrar Mas de qualquer forma Já pegue papel e caneta pra você anotar essas dicas, tá? Vamos começar pela, pela número 1 um. Estude como é o processo internacional Não adianta você querer apenas fazer uma carreira internacional Se você não estudar antes Então estude busque, veja quais são as possibilidades, veja os pontos positivos, veja os pontos negativos e se prepare para isso psicologicamente. Se preparou psicologicamente? Agora nós vamos para o ponto 2. Se pergunte se é realmente isso que você quer. E se você realmente quer isso, você está preparado para o pior? Porque você precisa estar preparado para o pior. Então dica número 2, se pergunte se é isso que você quer e se você está preparado para o pior. Porque é o pior que você vai ter. Se você não tiver, no mínimo, vai ser bônus. Dica número 3. Verifique com a sua agência a possibilidade da sua ida para o país que você deseja. Porque, às vezes, eles têm plano para você, mas para um outro país, talvez. Quem sabe? Porque no... na minha agência anterior, é, eles tinham é, um interesse maior para que eu fosse para a África do Sul, mas o desejo do meu coração era ir para os Estados Unidos. Então, converse com eles para ver se as suas ideias batem, ok? E também, o que pode acontecer é que a sua agência tenha outros planos para você. Talvez ela não tenha o interesse de que você faça carreira internacional. E aí vai de você dar essa continuidade sozinho, como eu fiz, ou não. Bom, pela minha experiência própria, eu super indico você fazer com a agência, através da agência, porque eu sofri muito, nossa, eu sofri demais mesmo, porque eu tive que fazer exatamente tudo sozinha, tudo sozinha. Então, mas se você tiver força, coragem, fé, desejo mais do que tudo de fazer isso, filho, filha, vá com tudo, vai lá você sozinho mesmo e passa suas coisas mas antes nós vamos falar sobre o ponto 4 agora que é junte dinheiro junte dinheiro porque gente vocês vão gastar muito é hospedagem é né? acomodação é alimentação é transporte é investimento é tudo então é muito investimento então você está pronto para isso financeiramente para você sair do outro país a passagem inclusive e lembrando que também, é, se você for pela agência, não vai impedir com que você gaste dinheiro não, tá? Porque não sei se vocês sabem, mas é, se você vai pela agência, eles vão pagar passagem, vão pagar hospedagem, vão pagar tudo pra você. Você só vai lidar com a questão de alimentação mesmo. Porém, quando você começar a fazer trabalhos lá, todo o seu cachê que você for recebendo vai ser... Destinado a pagar os custos que você não pagou. Então, não são tudo flores. Você de qualquer forma vai ter que desembolsar uma grana. A diferença é que se você for pela agência, você inicialmente não vai ter custo nenhum, entre aspas, porque você vai ter o seu custo pessoal lá, é, de higiene pessoal, de beleza, mesmo em alimentação e transporte também. Você está preparado para isso financeiramente? Então, assim tanto A quanto B você vai precisar ter custo com isso, obviamente se a agência bancar inicialmente vai valer para você, mas você também tem que colocar uma balança se vale a pena, porque eu vi pessoas, eu vi modelos dizerem que estavam trabalhando de graça, porque todo o cachê que elas recebiam ia toda, toda, todos os meses para agência deles, então eu não recebia nada, então eu vi casos de modelo que foi para país A, pra país B, pra país C, país Z e voltaram, infelizmente, é, com o bolso vazio, com o ânimo lá embaixo, voltaram totalmente, sabe, desanimadas e isso acontece, então é um preparo geral que você precisa ter, sabe, mental, emocional, financeiro, você está preparado pra isso? E agora nós vamos pro ponto cinco. o ponto 5. O ponto 5 é o mais importante de todos os outros, que é você, bendito, bendita, precisa falar inglês ou o idioma do país que você deseja ir. Então, assim, ele eu deixei por último e é o mais importante, você precisa falar Inglês, espanhol, russo, francês, sei lá, o país que você quer ir. Mas você tem que falar o idioma do local, porque senão você vai fazer igual a Iedazinha aqui. Você vai apanhar muito, vai chorar muito, vai sofrer muito. E vale a pena tudo isso? Não vale. Então, se esforce antes. Aprenda antes. Eu procurei fazer isso muito em cima da hora. Não deu muito tempo para eu fazer. Eu tive que estudar inglês. Assim, meio que em cima, si, totalmente em cima da hora, na verdade. E eu falei assim, nossa, eu tô pronta, peguei o básico, comecei a estudar, peguei YouTube, peguei livros, peguei um monte de coisa, dicas, e assistia vídeos, e lia livros. Quando eu cheguei lá, era outra coisa. Então, você pode achar que tem o um básico de inglês, quando você chegar lá, você vai ver que na prática, ó, de inglês é nada. Então, esteja preparado, mas muito bem preparado mesmo, com, em relação ao idioma que você vai pro país, tá bom? O idioma do país, ou um segundo idioma também, eu pensava que com meu espanhol eu ia arrasar lá nos Estados Unidos, eu ia falar, hey, do you speak Spanish? Hey, do you speak Spanish? Ou encontrar algum brasileiro ou alguém que falasse português, mas isso não existe. Não existe. Primeiro que eles não têm paciência pra, pra tentar entender o que você está tentando dizer. Eles não têm paciência nenhuma. E outra coisa... Muitos americanos falando por minha experiência própria Eles falam o espanhol, mas eles não querem falar o espanhol com você Eles não querem gastar o espanhol deles com você Porque eles entendem assim Você está no meu país, tem que falar o meu idioma Então ou você fala inglês ou a gente não conversa Você está preparado para isso? Então se prepare, querido, querida Se prepare, fale, pelo amor de Deus o idioma do país que você deseja ir. Gostou das dicas? Bom, não são dicas muito animadoras, porém é pelo que eu passei e o que eu indico a vocês. Você gostou do vídeo? Pode curtir, se você não quiser curtir também não tem problema. Mas fique por aí porque virão outros vídeos para você estar por dentro aí desse meio da moda. Tá bom? Deixe seu comentário do que você mais gostou dessas dicas e o que você pretende fazer a partir disso. E o que, que você já tem como planejamento aí pro seu desejo de carreira internacional, tá? Se você tiver alguma dúvida, me chame nas redes sociais, outras redes sociais como Instagram, TikTok... E outros, Facebook também, eu dou outras dicas. Então se você quiser fazer essa interligação das redes, fique comigo, porque assim você vai ficar, vai ter uma amplitude maior desse meio da moda. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E, ó, gostou do vídeo? Dê aquele like e compartilhe com seus amigos. E também, bora ativar o sininho aí para você estar por dentro das notificações e novidades que vêm por aí. Aqui estão algumas sugestões de vídeo para você clicar e assistir. Até mais!